Hulksy, para alguns, aos 27 anos, recebeu a difícil tarefa de comandar uma equipe com jogadores consagrados e também, possivelmente, a maior promessa do mundo. Na G2, o Hulksy não começou muito bem, inclusive chegou a virar meme, poucas vitórias, muitas derrotas, a não classificação para o Major Hill 2022 e a perda de... Depois de tudo isso que ele passou, depois de tudo que falaram dele, grande parte da comunidade tem o dever de pedir desculpas a ele. Já o Ruxi tem apenas uma coisa para nos dizer: chupa! They've done it. Unbelievable! From the Land Cafes! and local tournaments now side by side. Hooksy joins their ranks and made... o maior, mais seguro e confiável site de apostas do mundo. Cadastre-se agora pelo link da descrição e com o cupom cachorro337 ganhe 200% de bônus em seu primeiro depósito a partir de R$100. Lembrando que stake.com é apenas para maiores de 18 anos.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 E aí, galera, o Ruxi calou muita gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rapaziada, hoje o vídeo é sobre o caso de superação do Ruxi já esperado por mim. Há seis meses, quando ele entrou na G2, tava todo mundo zoando, criticando o frag do cara, jogadas né, meio que sem noção ali que ele fazia. Como é impressionante, cara, como vocês tentam me, me derrubar, cara. Mas eles fizeram meio que uma aposta que, tipo assim, ia ser quatro monstros e um capitão meio pino que ia dar a boa. Mano. É quatro monstros que não foram monstros. Se pá, JKS nem monstro é. E Ruxi que, mano... Deu. Olha lá, olha lá. Jogou a C4? Quem planta é Nilbi. Caramba, porta, velho. Né? Caramba. Planta pra mim aí, ô, Mondesi. Quem, quem planta é Nilbi, vazou, ó lá. E ah, vai dar o cover. Olha o cover. Pelo amor de Deus, cara. É inacreditável o que você faz comigo, com esse PSG2 aí, velho. Mano, uma coisa eu tenho certeza, velho. O Ruxi, independente, com título sem título, com major sem major, ele vai ser demitido. Você fez cosplay hoje, né? Cosplay do quê? Cosplay de Ruxy. <risos> cosplay de Ruxi? Inclusive, eu mesmo fiz um vídeo sobre esse vídeo aqui, ó Ruxi o pior pro player da história do CSGO Não, três pontinhos Mas eu confesso que eu troquei esse título, né? Senão, três pontinhos não tava aqui Muita gente me criticou pelo título do vídeo que eu coloquei na época né? Dizendo que o Hulk possivelmente era o pior pro player da história do CSGO Muita falta de interpretação também Porque o título era Ruxi o pior pro player da história do CSGO Ponto de interrogação e não exclamação Ou seja, não estava afirmando Eu estava questionando algo Então as pessoas acabaram me julgando muito pelo título do vídeo E não assistiram Se tivessem assistido Teriam visto que sim Eu tirei uma onda com o Hux, né, Como todo mundo fazia na época Porém, eu não derrite no cara Eu não defendi que ele deveria ser Quicado da equipe Muito pelo contrário O que eu falei no final do vídeo Eu fui assim Não querendo me aparecer Mas eu fui cirúrgico Parece que eu já estava prevendo Ali o que iria acontecer E ó, farei outra previsão Quem é brasileiro Não vai gostar muito da minha previsão Mas, eu vou falar Ainda nesse vídeo eu vou falar Vocês concordam ou não Vocês gostam ou não Eu vou falar Minha opinião, cara Ó, o vídeo aqui do dia 31 de agosto de 2022 Resumindo aqui esse vídeo Comecei aqui com o clipe Do Fallen do. First depois foi mostrando aqui algumas jogadas ruins, né, que ele fez, como essa daqui, né, essa pinadinha normal, né, que nunca pinou. Reage a mais algumas jogadas ruins dele, como essa daqui, onde ele simplesmente não quis plantar a bomba e aí ele acaba entregando depois lá do outro lado do mapa, enfim. Não tem muito sentido para mim até hoje. Então ele podia plantar, por algum motivo ele não planta mais. Ele não sabe o que fazer. Assim Ele não sabe o que fazer, cara E aí ele volta Finalmente, E volta com a bomba pra base é? por, eles eles eles estão estão prontos. Prontos. por ele ser o IGL provavelmente tava chamando Mano a Deixa a bomba pro JKS O Hulk morreu, Costa E o Head Trick um Não percebo enfim, no vídeo eu falo quem é o Hux, falo um pouco sobre a G2, mostro que em números ele não estava indo tão bem, até haja algumas jogadas ali ruins dele, e quando eu postei esse vídeo, ainda não tinha acontecido o fatídico jogo quando eles foram, ou melhor, quando eles perderam a chance de se classificar para o Major Hill 2022, e aí quando isso aconteceu, nossa, todo mundo caiu em cima do Hooksy, né, até as pessoas que defendiam ele, quando a G2 não classificou, estavam atacando e dizendo que dificilmente ele continuaria na equipe, mas enfim, o que importa nesse vídeo é o que eu digo no final, mas já que eu disse no final, muita gente não viu, e eu acho que vale a pena mostrar que tem muita gente que me julga hoje por eu ter feito um vídeo teoricamente difamando o Huxley, né? Sendo que na real eu só mostrei as jogadas assim, wins dele, mas em nenhum momento, repito, o fim de um cara eu disse que ele deveria sair da equipe... Não, deixa eu mostrar logo aqui o que eu falei no final daquele vídeo, há quase sete meses atrás. Mas, ó, mano, eu vou ser sincero, eu, eu acho que, pô, numa equipe que você tem Monesi, Hunter e Nico e o GQS também, que, pô, hora ou outra joga muito, mano, é normal que esse quinto jogador, pô, não tem como acompanhar os caras, tá ligado? O cara é tipo, sei lá sim, nos Galácticos do Real Madrid E assim, se ele é um Ingeri Que consegue organizar a equipe E tirar o máximo ali das estrelas, né? Do Nick, do Monesi, do Hunter E se ele tá disposto Ah, mano, vou tirar a mira dos caras Vou fazer o entro, Vou ficar, que seja 2 20 Mas os caras vão levar ah, mano, se for isso, tá safe Eu acho que a gente precisa dar tempo pro mano Tá ligado? Não é o melhor jogador do mundo Isso é óbvio Tá deixando a desejar um pouco Isso é óbvio também Mas, cara, <risos> daqui a pouco Os caras podem ganhar um super torneio Podem ganhar um, um merger E um... daqui a pouco os caras podem ganhar um super torneio, rapaziada. So, they've done it! Unbelievable! From the LAN cafes and local tournaments, now side by side, Hoopsy joins their ranks, and they make the strongest start of the year. Absolutely no doubt right now who the a G2 acabou de ganhar a Yen Katowice 2023, uma final MD5 contra a Herói, que ganhou de 3 mapas a 1. Um. Torneio com FaZe, Nico, de Outsiders, Fúria, Nave. O time da G2 não tá jogando muito, o time da G2 tá arregaçando. A G2, hoje, é o melhor time do mundo. O que o Nico e o Monés estão jogando, mano, não tá escrito assim. Eu nunca vi o Nico jogar tão bem. E olha que o Nico sempre jogou muito bem, ele sempre foi acima da média. O Monese, então, mano, o impacto que ele tem tido dentro dos jogos é realmente impressionante. Isso porque o Hulk se conseguiu uma montar o time, de maneira que eles conseguem extrair o melhor de cada jogador, principalmente do Nick e do Monazi, que são jogadores que assim, facilmente ficaram na história do CS. E também, rapaziada, pelo Hooksy, não tá nem aí pra o cara, não tá nem aí pra números individuais. Se na partida ele matou dois ou trinta, pra ele não importa, o que importa é que o time vença. E foi exatamente essa visão que eu tentei passar nesse vídeo que eu fiz sobre o Hooksy lá há seis meses atrás, quando, mano, tava todo mundo criticando o cara, zoando o cara, depois que a G2 se classificou pro Major, então, nossa senhora, teve cara tweetando aí, zoando aí o Polex pelos vídeos Sobre o Hux, né? Tudo bem, o Plex postou é, uns 10 vídeos sobre o cara. Eles ouvem o vídeo, mas não se deu trabalho. E achei até o final e vereu prevendo o futuro. Não um prever o futuro, né, galera? É brincadeira. Assim, é óbvio que jogadores experientes como o Nico, o Monés e o Hunter não iriam chamar um cara ruim. Eles sabiam exatamente qual era o intuito ali de ter o Hux no time. E julgar pelos resultados iniciais não era justo. E assim, se ele é um IGL que consegue organizar a equipe e tirar o máximo ali das estrelas, né? Do Nico, do Monés e do Hunter, e se ele tá disposto a, ah, mano, vou tirar a mira dos caras. Vou fazer o enter Vou ficar Que seja dois... 2 barra 20 Mas os caras vão levar Mano, se for isso Tá safe Eu acho que a gente precisa Dar tempo pro mano Tá ligado? Não é o melhor jogador do mundo Isso é óbvio Tá deixando a desejar um pouco Isso é óbvio também Mas cara Daqui a pouco os caras Podem ganhar um super torneio Podem ganhar um merger E mano tá aquela a boca de todo mundo Tá ligado? E quando isso acontecer Vamos falar que ele foi carregado Porém o idiota que fala isso Primeiro Não sabe o que acontece nos bastidores O cara consegue sim Agregar muito ao time Mesmo quando negativo Em todas as partidas E outra Sem ele a G2 quê? Nada. Se ganhar alguma coisa com ele, já tá no lucro. Vamos dar tempo ao tempo. E agora uma previsão. A G2 ganhará o próximo Major. Com Ruxi, JKS, Nico e Hunter, né? Que pra quem não sabe são primos. E G2 é uma org francesa. E ganharão o próximo Major, que será na França. É né, o Major Paris 2023. É. Eu acho que a G2 é francês, né? A sede é na Alemanha, mas eu acho que a origem em si nasceu na França. Eu acho. Enfim, respeitem o Hootsy, respeitem a G2. Eu gosto da G2, cara. Eu gosto da G2 pelo Monese, eu gosto da G2 pelo Nico, pelo Hootsy também. Torço primeiramente para os brasileiros, principalmente Imperial e Fúria. Mas, fora os brasileiros, a G2 é um time que eu gosto. E o Hootsy, rapaziada, ele não é só IGL, não. Quando precisa, ele desenrola. Ele faz a dele, né? Às vezes. Às vezes ele faz. Mas, ó... Mata um, mata dois, troca de arma, mata três, quatro, segura o bombe, tá ligado? O bicho é <risos> extravasa, tá ligado? Ó, partida contra a nave. Último round do primeiro round. Já levou o perfeito beat. Foi meio marotado ali. E o Hulk se levando, ó. Levou o eletrônico. Simpão então tá vivo ainda, dano também. Ele já reposicionou. Já foi mais perto e que, que deveria ser G2 é. O Simpão não estava jogando aqui, acabei de perceber. Era o Head Trick ali completando, o Simpão estava com algum problema pessoal, enfim. Aqui ó, Overtime, G2 perdendo. Ele está acertado, o defuso, ela mas o Ruxi ganha. E tava bem, ó. 20 kills. Tava matando mais que o Mones. Ele é melhor que o Monese? Não. Mas é importante analisarmos isso para entendermos que kill não é tudo na partida, tá ligado? E, ó, pra finalizar, mais um cut do Ruxi. Contra brasileiros, contra a MBR. Os dois estavam miados, mas. Não é um round muito fácil, não, mano. Ele é agressivo e vai. Becheu, becheu. Becheu. Tô falando, mano. Na real, já tô falando há muito tempo. Eu zoo? Eu zoo, mas eu com respeito. E busco analisar a situação, porque pra mim sempre foi muito óbvio. Se o cara que fosse ruim, ele não estaria na G2. Eu tava certo. Tamo junto, guys. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, aqui no canal Cachorro 337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo do hora do CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h19, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu, eu vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro esse sete Fá. Lou.